Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva, hoje trazendo o tutorial da música Jesus é o Caminho, da cantora Eluísa Rosa, beleza? Música em Fá Maior, tranquilidade total. Antes da gente ir aí pro tutorial, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações, beleza? Também eu gostaria de saber de onde você está assistindo esse tutorial. Comenta aí no vídeo, tá bom? Diz de que cidade, de que estado você está assistindo para eu poder te conhecer melhor, beleza? Bom, vamos para introdução, né? É... Aqui, introdução. Fá maior, beleza? Vai vir um acorde aqui, que é um Dó com sexta, um baixinho em Mi, tá? Então, se você, provavelmente vai ter que fazer o Fá maior aqui, ó, tá? Pra introdução ficar certinho. O dó com sexta você vai fazer aqui, beleza? Vai vir agora um si bemol aqui, tá? Exatamente desse jeitinho que eu tô fazendo, tá? Depois, ré menor e dó com quarta. Então, vamos dar uma repassada. Fá maior. Dó com sexta com baixinho bemol, tá? E essa posição aqui, lógico, né? Que é um si bemol com sétima maior, né? Tá? Depois, ré menor, dó com quarta. Beleza? A introdução vai ficar aqui, ó. Tá vendo, ó? Um, é, ó. E, dois, E, três, E, quatro, E, Dó com sexta com baixo em Mi. E, dois, e, três, e, quatro, e. Beleza? Si bemol. E, dois, e, três, e, quatro, e. Ré menor. Tá? Depois Dó com quarta. Ele vai fazer. Beleza? bem devagar, ó Feita a introdução, você vai entrar aqui, pode, pode ser, aqui aberta e daí pra frente você pode tocar, dizer, se você quiser os acordes, pode ser fechadinho aqui, ó, tá, ó, Fá, ó. Não turbe o vosso coração, credes, cadê a letra, gente? Credes em Deus e também em mim, na casa de meu pai, há muitas moradas. Tá, vamos pegar? 3, E, 4, E, vai pro Dó, E, 2, E, 3, E, 4, E, si bemol, 1, 2 E, 3, E, 4, E, 1, E, 2, E, 1, E, 2, E, 3, E, 4, e. beleza? Esse tempinho aqui é meio chatinho, né, do Ré menor, ó, 1, E, 2, E, é. Dó com o quarto, né, já é tocando Dó maior. 1 2 3 4 Beleza? Bom, vai ficar essa aqui um pedaço na música. aqui, Deixa eu ver a letra aqui. Até obras maiores fará. Então, o que eu vou fazer? Eu vou só segurar o acorde falando a letra para você ver os acordes. Ó, Fá. Não se turbe, vosso coração. Dó. Tararara, tararara, tararara. Si bemol. Pararará, Fá de novo, dó, tá? Si bemol, não sei a letra, Para mim isso. Bom, ainda bem que o instrumental é a mesma coisa, né? Vós conheceis o caminho. Para onde eu vou? Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Cadê a letra da música? Achei. Me perdi de novo. Para o Pai, mas aquele que crê em mim, obras maiores, fará aqui, tá? A guitarra vai entrar fazendo. Tã, dã, dã, dã, dã. Só que o piano continua na mesma ideia, ó. Aí, aqui que tá a sacada nessa parte, não é dó com sexta com baixo em mi, tá? É dó com sexta normal, tá? Então vai ficar aqui, ó. Cadê? Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Fazer é a mesma coisa, tá vendo? Então, ó, 1, um, E, 2, E, 3, E, 4, Ao invés de ir pro Dó com sexto com baixinho, você vai só pro Dó com sexto, ó. Um, e, 2, E, 3, E, 4, E. Ah, eu fiz aqui, mas pode ser não. Né? Meu, faz tanto tempo que eu não toco essa música. Cantar, eu nunca cantei ela. Né? Então, pra mim, é um, uma luta cantar. né me é, verdadeiramente, vai seguir essa mesma sequência de acordes: tá, ó. Fá, Dó, Si bemol. Eu rogaria ao Pai, Ele usará. Solador, não sei cantar mesmo, gente. O Espírito da Verdade. Que o mundo. Ah, não sei a letra. Vambora. Deixa eu ver, até me perdi aqui. Eu tô lendo a letra pra ver se consigo cantar, mas tô pagando um mic. Ainda bem que vocês estão aqui pra pegar os acordes, não pra aprender a cantar, né? Vamos a continuar. É, mas aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Bom, vamos lá. Eu sei que a sequência é a mesma. Ainda bem que a música só tem quatro acordes, fica fácil de vocês tocar, tá vendo? E manifestarei a ele. Aí aqui tem um tem um manto aqui para passar para vocês aqui, hein? Apesar de ser os mesmos acordes, tá? É, vai rolar isso aqui, ó. Aí aqui, vamos, vamos dar uma estudada nessa parte, tá? Você vai ter umas opções aqui. Você vai poder fazer o Fá. Pode fazer assim, tá vendo? Vamos pegar desse jeito. Toca o Fá. Tocou o Fá, você vai abrir o oitavado aqui, vai fazer, ó. Vai cair no dó. Caiu no dó, você vai abrir. Vai cair no si bemol. Abriu. Ré menor. Aí é igual. Tá vendo? Ó, de novo. Ó. Um, e dois, e três, e quatro. Quatro e dois e três e quatro e dois três e quatro, bem devagarzinho, né? aqui, vai para o quero te amar mais Senhor, aí você pode ficar fazendo isso, ou pode só tocar o acorde, quero te amar mais, só como você tocar e cantar isso aqui, né, vamos lá, quero te amar mais Senhor, quero te amar mais Senhor, beleza? Quero te amar mais Senhor, é facinha assim, a música, não tem dificuldade não, gente. Beleza? E ainda tem um outro detalhe, né? Cifra na descrição pra você baixar, beleza? Então fica super suave, qualquer dúvida é só você ir lá, baixar a cifra, acompanhar a cifra, tá? E dar uma conferida aqui no tutorial, aqui. lógico, que você sabe cantar a música, não é que nem eu, né? que grava tutorial sem saber cantar música, mas você vai conseguir cantar e vai desenvolver de boas, beleza? Bom, gente, eu vou parar por aqui, tá? Que já não tem mais o que passar, né? É, um abraço pra todos vocês, tá? Não deu tempo nem de mandar um Feliz Natal pra vocês aí, então Feliz Natal pra todo mundo, tá? E também aí, se a gente não se vê, não fizer nenhuma live até lá, Feliz Ano Novo, tá bom? Mas vamos tentar fazer uma live ainda, essa semana aí, pra gente bater um papo aí. Tá bom? Lembre que o link do curso está na descrição, tá bom? Link da cifra na descrição e uma enxurrada de link na descrição aí para você. E não esquece de comentar o vídeo e dizer de onde você está assistindo esse tutorial, tá bom? Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo tutorial. Tchau!